Galera, fazer um vídeo aqui rapidinho aqui, é quanto fez a XRE190 com garupa. Eu andei 809 km, sendo que 50 foi de estrada de chão, e nessa estrada de chão 20 foi de areia. Olha só, e fez uma média de 27.1 km com 1 litro de combustível, isso gasolina. É bastante econômica, né, porque com garupa fica bem mais pesado. Falou!